Talvez a internet dê uma falhada aqui. Bom, continuando com o que eu estava falando, né, nós falamos, comentam, comentei aqui sobre a Avenida Esmeraldino Prazeres, eu comentei também sobre a, o cemitério que está superlotado, o crescimento desordenado aqui da comunidade muitos condomínios, loteamentos, pouco equipamentos públicos para atender esse pessoal, essa demanda, a falta de água, a área industrial né, tão prometida. Ali, o campus do IFESC, né, foi usado isso como promessa de campanha de autogoverno e simplesmente esqueceram, né, fingiram que não disseram nada e ficou por isso mesmo, até hoje. Então, na caminhada que nós fizemos no final de semana... Uh, o pessoal junto com o companheiro o nosso prefeito Auri e todos os candidatos a, prefe... a vereador mais acima aqui do bairro Fundo na Madeireira do Dico para lá lá também o crescimento é desordenado inclusive para cima do morro no... na rua que... que leva até ali ao, ao bairro Janaína uh, as pessoas estão ocupando aquela parte então tem desmatamento é perigoso uh, para não dar um deslizamento e o crescimento também é desordenado lá para cima, tem que, tem que dar uma fiscalizada, tem que ver a especulação imobiliária e faz com que as pessoas acabem é, indo, ficando nessa situação, né? não tem onde morar, infelizmente, acabam ocupando esses espaços. Ah, no bairro Fundos, então, era isso que eu queria dialogar. Estamos nas ruas, vamos continuar nas ruas, nas redes, falta exatos 15 dias de campanha. Estou pedindo aqui para que uh, façam, aproveitem o dia, uma horinha que tenha, duas horas, uma manhã, uma tarde, uma noite, façam uma intervenção pela nossa candidatura, pela candidatura da majoritária, através do nosso companheiro Auri e da Miriam, faltam 15 dias, é logo ali, passa rápido, não, não, não tenha dúvida gente, uma outra Biguaçu ela é possível, é necessário e é urgente, nós precisamos mudar radicalmente a nossa cidade, ela precisa ser de todos e de todas, né? continuamos nas ruas e nas redes e é isso aí, obrigado para quem tem acompanhado, nos acompanhado até aqui, dialogado, uh, tem sido muito legal, muito gratificante, uma experiência muito interessante. Em 2017 nós estaremos dentro da Câmara, dentro da Prefeitura e vamos fazer um Abigaçu melhor para todos e todas. Obrigado e até mais. Valeu!